Entendo minha missão, cê consegue entender? Eu consigo entender, e já faz um tempo que o Jota te entende. Eu odeio a contagem, mas quando tem dois ou três em seu nome, tio, ele tá presente. Então, isso pra mim é consciente, por isso eles encostam. Eu não sou o Carlos Alberto, mas avisa pros polícia que hoje é pra ser nossa. Então avisa pros polícia que eu faço isso por vida Eu nunca fiz por salário E se eles querem buscar o Barreto É a mesma praça e é o mesmo horário Você tá me entendendo? Esse jeito que eu sou MC Eu que sou Carlos Alberto de Nobre Que eu mando minha rima e cês acabam de rir é. Tá, tá, tá, no beat é pá que eu pá pá pá Quando você manda eu rio, Se vi eles viram eu rio ha, ha, ha. Pode pra vou dizer Sabe que agora mano eu vou te bater ha, ha, ha. Não sou o BG Pá pá pá Perdão pro JP Não, me perdi para o JP oh, oh, oh, oh. Que você quis dizer, seu MC segue improvisando Fazer é o tipo de MC, que na batalha você ri mas em casa tá chorando Né? Essa é a nossa diferença, vai pra puta que pariu Meus parentes me ofereceram uma cerveja Sabe o que eu disse? Nada vertiu Nada vertiu Eu não sou o cara que chora escondido, porque o Jota não deve Caso contrário tá na internet, lembra o vídeo do baweb? Eu chorei na sua frente, eu chorei na sua mente Faço assim, MC ri e em casa chora, responde Quem de nós não é assim. Oh! Acho que muitos, mas eu quero mudar essa visão. Quero que eles dêem risada aqui e no seu quarto na escuridão. Hoje eu tô pronto para perder, porque o moleque é do gueto. Você gritou, hoje você perdeu pro JP, então eu vou gritar onde você ganhou do Barreto. Oh! E eu ganhei, eu matei, eu matei, Pra você voltar e fazer de verdade A ah, assistir sua batalha com o Derrick E eu percebi na hora do amém Barreto, esse 2x1 um quer dizer Eu te amo também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 Imagina a cena do barreto, o moleque é preto, piloto robozão. Imagina, mano, aqui é Guarulhos, cê tá ligado que é o caldeirão. Realmente imagina o barreto, na moto acelerando o robozão. E o cante na minha garupa pegando a cintura e pino rabetão. Sem baia, sem baia, sem baia. Por isso, mano, que agora tu tá, eu já faço meu fim Não, eu não vou na sua garupa, mas é o seguinte Cê terminou com o guri? <risos> Sinceramente, meu mano, o verso já vou resumir <risos> Cuidado, senão ele vai ficar com ciúme Não vai ficar com ciúme Cê rimou guri com ciúme? Não é possível, sem maldade Mano, só rimou mistrume Eu tive que fazer essa pausa Sem maldade é que eu sou esperto Eu beijo guri, eu beijo você, eu beijo bob Relacionamento aberto <risos> Agora cê peca, se você beija o Kant, minha mina vai te deixar careca Por isso na minha eu fico, o Barreto quer ganhar do Kunt, manda um verso de Talarico Sem maldade eu faço rima de verdade, porque eu sou verdadeiro Talarico na quebrada fica careca, dá pra perceber que é o um Talarico primeiro Sem maldade, de verdade eu faço o um compromisso Agora o maior campeão só com o Clichê Eu tô amando isso Então tudo bem, eu vou entrar na vibe Vou entrar na vibe vai até de manhã Então eu vou namorar com o guri E você vai ficar chorando no Instagram <risos> Sabe muito bem meu mano Que eu tô na minha Só que eu tenho um aberto Você vai tomar um couro pra delvizinha hum. Só que no round passado Falou que você tinha namorada Isso dá pra perceber que você vai perder Ninguém tá no improviso, tá só decorada Sem maldade você vai perder Na minha frente você tá rendido Agora eu vou entrar na vibe Logo agora que o round já tá perdido Não, o round não tá perdido Haldi espontâneo, eu sei, falei isso mas o relacionamento é aberto, e assim o seu crânio ei, sabe que rima agora você é plagia, Barreto mandar putaria, ganhei de você só mandando ideologia palmas dessa é evidente que ele tá tentando acompanhar a gente Mano, a geração que já tá na sua frente Você era o cara, mas eu sou o bala Eu tenho uma mente mais quente, tá aqui. Toda quebrada, tô seguindo, mano, na improvisada Raciocínio fracionado pra deixar combinado Com a sua cara quebrada Pega a visão, você é bala, mas, mano, se é ruim Eu sei que você não evolui Quando eu tô rimando, mano, o nó não flui Aquilo que você não consegue porque é moleque Comigo você não compete, então tenta, moleque Enquanto você tá vindo, eu tô te mastigando Igual chiclete Igual chiclete, só que isso daí não me convém Cê dá muita pala, fala que é o pala, não atire ninguém Vamo pra cacete, vou igual um foguete Bota o seu capacete, você é o bala e eu tô de colete oh. Sinceramente meu mano, pode pra que eu açoite Ele é o Netuno, eu sou o noturno que espanco a noite Sério meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego Pra mim você é o peixe boi, faz sorrir flow o ego o ego é seu, mano, e agora cê toma capote Pra não se fuder comigo, cê faz o que pode Porque eu sou o hip-hop Nesse momento eu mostro quanto que esse cara é lock. Ele tá achando que é o bala Porque vai correr com colete Eu só certo pra headshot Cê fala nada com nada Vai tomar pipoco Antes de eu capotar, eu te capoto no soco Até porque, não mano, cê sabe que esse é seu fim Finish him. Eu não vou capotar na curva, mas se curva pra mim Aê! Sai fazendo as pentas daqui, o dó pra pagar de fortinho. E aí, não vem pagando par de maromba que você não troca. Ele vai pra me capotar no soco, como eu ponho pra esse boroca. Viu como o Magrão é imaturo? Não respondeu minha rima, analisou meu shape. Você é o Magrão ou você é o Toguro? Calma, não é só isso. Pode ter certeza que o naga ah, não analisa meu. Só rimando, mano, na hora que eu mando barras. Aê, em pleno 2023, ano da evolução. E o Kud tendo que pegar meme pra poder ganhar do magrão. Mano, tá vendo como é decadente? Em 2024 você me alcança. Al lança sua mente. É pra pegar meme? Então eu sou capaz. Hoje eu vou enterrar o magrão num lugar especial pra pessoas especiais que não, mas vocês sabem a verdade, isso foi 2 a 0. Ontem eu fui assistir o basquete, trombei o lembrão, fazendo improvisação. Ele falou, caralho, foi com esse a forte que você pisou no magrão? Oh! Sim, até porque mano, você treme, quando eu tô te meu mano, você treme. Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Ronaldo oh! Penny. Você que é zoado, parceiro tiroso igual o naldo quando que esse cara me pisou meu parceiro sem maldade nem tá descalço por isso mesmo agora de cima do que eu atirei esse cara é um alvo ele que tá pagando de meme é um fucking shit pede pro magro só que se acumula quando que eu pisei no magrão semana passada 3 a 0 fora ou firula <risos> tudo bem se não elabora só que quem não colou semana passada tá assistindo agora <risos> Na passada, meu parceiro, foi uma batalha duvidosa E cê citando minha namorada A firula é ele pegar as ideias Torcer a palavra, ganhar de mina É ganhar a batalha, é mostrar que tá na correria Sem ser canalha, tô nisso isso tempo Você citou sua mina, esse é seu fim Eu citei ela com respeito e ela Gritou pra mim, é pra você ver. virou um forjador, ele não consegue mais ganhar mandando rima, por isso ele mesmo forja, falou que ela gritou pra você como que ela gritou pra sua rimas de bosta tanto que eu ganhei essa é a resposta agora vou espancando as suas rimas de bosta até porque no verso você não vai avante, não é forjar forja o um microfone milagroso pro magrão ganha do cante não e tem microfone que faz milagre meu parceiro, só tenho minha mente, eu tô ciente ela faz freestyle, semana passada no vídeo, e pra quem não viu isso daí tá vendo ele ganhar Forjado de novo ao vivo oh! as palmas? 3, 2, Gil, todo mundo notou, o que, que foi que rolou o Apolo, nem até começou as decoradas acabou Aí cê tomou o um couro quando eu subi no tatame Bora que eu larguei o Mike e olhei no seu olho Tremei igual a cadela com derrame ah, Nada a ver esse seu papo de cadela com derrame Sem maldade você não tem caminhada Por isso aqui que cê paga vexame Ele só vem gritando se achando brabão Mas cê não é de verdade Baixa essa bola e respeita quem veio antes, almoça ego e janta vaidade Não, eu janto um MC covarde E depois que eu janto um MC covarde eu tô vomitando verdade Sabe por que, que você rima assim? Você faz isso e aquilo, isso e aquilo. Você corre porque você tem medo de ah, mim. Eu não tô correndo com parte que ele não entendeu que eu sou sujeito homem. Tô aqui em cima do palco, sem maldade você se consome. Eu me garanto com as minhas rimas, me garanto com o meu próprio nome. Você já tá em então hoje você morre de fome. Ah, não, eu vou sair de barriga cheia. Tá pensando que você é monstro? Hoje eu vou te mastigar aqui na aldeia. Que parte? Que o Padre não entendeu que você é sujeito homem? Tá bom, vou resumir a parte que eu não entendi: a do sujeito e a do homem. Ah, meu Deus do céu, e ele falou que ia me mastigar aqui na aldeia. Você se fudeu que eu sou Jonas, acabei de sair de dentro da baleia. Sem maldade você é meu prego. Prado, abaixa essa bola. Um round pra sua vaidade, outro pro seu ego. Cusão, cê tá achando mesmo que tá desenrolando? Papo reto de uns dias que essa zima eu tô aqui escutando. Suave, parceiro, eu não quero te ganhar, quando nós tá no alto, até os de olho fechado abre o olho pra chegar. Meu Deus do céu, ele primeiro começa gritando pra cá de malandro, ai, agora eu não quero ganhar, acho que alguém aqui tá se gritando. Mano, decorada, decorada, eu fiz de propósito, ele tá fazendo assim, assinando o próprio atestado de óbito.